Eu, igual à vontade. Jesus, chore com os loucos. Dentro de mim dói o mundo. Não digam que eu estou mentindo, quando não sabem da verdade. Deixe-me nessa noite dormir, para minha mente poder fluir. Detenha a roda do tempo, límpida. Da essência da alma, objetos belos da natureza? Que verdade as banalidades mostram? Tira-me os torneios sem fundo, pois com eles não cheguei. Que símbolos as verdades trançam para o meu estado imundo contemplar a vida ao público. Somos animais presos à vontade e de racionais encobrimos a maldade. A vontade de felicidade Como é difícil pensar no mundo Fora de um querer profundo E ao lembrarmos Somos profundos Detenha a roda do tempo límpida vista do mundo Espelho da essência da alma Objetos belos Da natureza Jesus, como chora por nós Nossas loucuras no fim, somos animais à procura de vós, nos dê a liberdade para refletir, para não começar a mentir, por isso me deixe.